E pois agora, meu irmão, deixando-te enquanto te preparas para partir para Urântia, e após haver feito esse aconselhamento a respeito da conduta geral na tua outorga, permita-me apresentar certos conselhos que me ocorreram quando em consulta com Gabriel e que dizem respeito a aspectos menores da tua vida mortal. Assim pois, sugerimos ainda, na busca do ideal na tua vida mortal na Terra, Deis alguma atenção também a dar o exemplo na realização de algumas coisas práticas e de ajuda imediata para os teus semelhantes mortais. No que diz respeito às relações familiares, deis aos costumes consagrados da vida familiar, do modo como as encontrais estabelecido nos dias e geração da tua tortuga. Vive a tua vida de família e comunidade de acordo com as práticas dos povos entre os quais elegestes aparecer. Nas tuas relações com a ordem social, aconselhamos que dirijas os teus esforços mais à regeneração espiritual e à emancipação intelectual, e que evites quaisquer entrelaçamentos com a estrutura econômica e comprometimentos políticos com os teus dias. Mais especificamente, que devote-te a viver a vida religiosa ideal em urante Em nenhuma circunstância, nem mesmo quanto ao menor detalhe, deverás interferir na ordem da evolução progressiva e normal das raças de Urântia. Que essa proibição, no entanto, não seja interpretada como limitadora de teus esforços para deixar atrás de ti um sistema duradouro e melhorado de ética religiosa positiva. Como um filho dispensacional, a ti são concedidos certos privilégios no que concerne ao avanço no desenvolvimento espiritual e religioso dos povos daquele mundo. À medida que considerares adequado, poderás identificar-te com movimentos espirituais e religiosos existentes da forma como foram encontrados em Urante, mas procura de todas as maneiras possíveis evitar o estabelecimento formal de um culto organizado de uma religião cristalizada ou da formação de um agrupamento ético de seres mortais que seja segregador, a tua vida e os teus ensinamentos estão destinados a se transformarem na herança comum de todas as religiões de todos os povos, com a finalidade de que não contribuas de necessariamente para a criação de sistemas subsequentes estereotipados de crenças religiosas em Urântia ou de outros tipos de lealdade à religião que possam não ser progressivas aconselhamos-te ainda que não deixes documentos escritos para trás de ti naquele planeta exime-te de deixar escritos feitos em materiais permanentes Conclama os teus semelhantes a não criarem imagens ou outras figuras de tua figura como um Mikael encarnado assegura-te de que nada potencialmente idólatra seja deixado no planeta à época de tua partida embora vivendo a vida normal social comum no planeta como um indivíduo normal do sexo masculino possivelmente não terás relações matrimoniais, ainda que essa poderiam ser inteiramente honrosas e consistentes com a tua outorga mas devo lembrar-te de que um dos mandatos de Sonar, então que rege as encarnações proíbe aos filhos do paraíso que deixem qualquer descendência humana em qualquer planeta de sua autortoga. Com respeito a qualquer outro detalhe da tua autoga vindoura, nós encomendamos o teu ser ao guiamento do ajustador residente, aos ensinamentos do espírito divino sempre presente, este mesmo espírito que guia os humanos, e ao julgamento da razão da tua mente em expansão de dotação hereditária humana. Tal associação de atributos de criatura e criador, segundo cremos, capacitar te a para viver para nós a vida perfeita de homem nas esferas planetárias. Uma vida perfeita não necessariamente do ponto de vista de um homem específico em um mundo determinado. E menos ainda o de Urântia, mais plena e supremamente completa, se avaliada pelos mundos mais altamente perfeccionados ou envie envio de perfeccionamento do teu vasto universo. E agora posso, teu pai e meu pai, que sempre nos apoiou em nossos trabalhos anteriores, guiar-te, sustentar-te e estar contigo a partir do momento em que nos deixares para realizar a rendição da tua condição de personalidade. Até o momento de retornares gradualmente ao reconhecimento da tua identidade divina, encarnada na forma humana e mesmo por todo o período da tua experiência de auto em Urantia, até a tua libertação da carne e a tua ascensão, à mão direita do nosso Pai em soberania E quando novamente eu te vi em salvo, então desejo saudar o teu retorno a nós Já sendo tu o soberano supremo e incondicional deste universo Da tua criação, do teu serviço e da tua plena compreensão Em teu lugar eu reino agora e assumo a jurisdição de todo Névadon como soberano ativo Durante todo o interim da tua autortoga, a sétima imortal em Urântia E a ti, Gabriel a missão de salvaguarda do filho do homem que está prestes a vir até o momento em que haja retornado a mim pleno de glória e poder como filho do homem e o filho de deus e gabriel sou eu o vosso soberano até que micael a nós retorne imediatamente então em presença de toda a salvington reunida micael retirou-se do nosso meio e nós não mais o vimos no seu lugar costumeiro até o seu retorno como governante supremo e pessoal do universo após o cumprimento da sua carreira de auto-ortoga em Urântia.